O pré-candidato pode começar a arrecadar via vaquinha virtual a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral. Essa arrecadação ele vai fazer via entidade arrecadadora. Um grande abraço, até o próximo áudio ou vídeo.